A você amigo ligado aqui no blog após do coelho o blog negócio é o seguinte, molecada Hoje, uma bomba mais uma vez agita o mercado de televisão no esportiva no Brasil O segundo o site do Notícias da TV do do Daniel, né do lá no UOL ele divulgou a informação de que o Fox Sports aqui no Brasil vai acabar no Brasil por conta da compra da, do grupo Fox americano, né, Em relação à a, a empresa, né? Do, do, do, do, do grupo ali, da, da Disney, né? E mais uma vez... Uh, mostra um pouco uh, como uh, como eu falei no caso do esporte interativo né uh, se você não viu aí eu vou deixar na, na, na descrição aqui do vídeo uh, é mais uma mostra de como que essa lei brasileira ela é muito falha em relação ao a questão do de você ter ou um conflito de interesses ou a questão do monopólio. Muito se bate na questão do monopólio quando, por exemplo, o esporte interativo foi comprado pela Turner. E depois, quando a própria Turner é, teve, acabou sendo comprada pela IT&T, né, a empresa americana, como o que aconteceu agora recentemente. Né, que fez com que o esporte interativo acabasse de certa forma né? e agora uh, nós vamos ter a mesma situação por conta de que não pode ter de uma empresa estrangeira ou algo relacionado a, a, ao monopólio uh, em questão de conflito de interesse sendo que o Grupo Grupo hoje em dia, uh, ela tem um monopólio de praticamente tudo praticamente todas as competições que, que, que ela tem atualmente é, é, são de monopólio da Globo né? então, Tanto no seu canal aberto Quanto no seu canal fechado E aí Volta aquela questão que a gente vem Batendo aqui na, na, na tecla Já há Alguns dias Tem essa questão de O erro da ideia da lei brasileira Que ela não é clara Em relação ao tal do monopólio E ela é muito Ela se contradiz muito quando esse monopólio, ela um rebate em relação à Globo, por exemplo, quando a Globo teve parte da compra pra net, né, uh, no ano passado, né? no, no, no, no, no, no, um, um, um ano não muito distante, e que depois teve que se retirar essa compra da Globo pra, pra, pra net, para que não houvesse essa questão do monopólio. Porém, o monopólio se contradiz muito porque a Globo, ela pega todos esses eventos que ela, que ela tem ou mostrado ou deixado de mostrar e, fica, e ficou com o monopólio. E aí, nós chegamos numa conclusão de que todas essas compras de empresas eu, é, estrangeiras ou de capital estrangeiro, é, para se chegar no Brasil... É, ela esbarra numa ideia de que, olha, vamos revolucionar, vamos revolucionar. Tentaram revolucionar com pouco tempo. E ainda por cima nós vimos aí, é, é, como situação de médio e longo prazo, né? De a gente pegar certas situações e falar, olha, vamos melhorar isso aqui. Vamos transcender aquilo E não fizeram. Aí, a Disney, era compra a Fox pra... Com a ideia que ia ser pros Estados Unidos. Só que agora vai ser para todo o resto do mundo. Incluindo o Brasil. E aí, realmente, é, é um negócio sério que nós temos. As dúvidas do mundo vão continuar sendo. É, por exemplo, a Bundesliga agora, tem dois anos de contrato com a Fox, se ela acaba esse ano, se ela acaba, tipo, logo, ah, como pode acontecer, né, dentro desse prazo de sete anos em função do CAD, se ela acaba em dois anos de relação, em relação ao mercado, a do seu contrato que ela tem com a Bundesliga, a Bundesliga vai ter que se ver numa situação do tipo, e agora, o que que nós vamos fazer? O mercado de streaming aqui no Brasil ainda é muito ruim. Então nós temos uma situação realmente delicadíssima em relação ao futuro da televisão do Brasil. E aí o que, que vai acontecer? A Libertadores, que tinha fechado do é, contrato com, com, com o Fox Sports, além do jogo do Facebook, né? além do jogo do Facebook, o que, que vai acontecer? A Globo vai acabar pegando essa parte do contrato da TV fechada, só que ela tem um contrato da TV aberta, e vai de novo reinar como se nada tivesse acontecido. É basicamente o Galvão Bueno muito, muito é, recentemente, né, naquela questão das últimas duas copas do mundo, que se falava que poderia parar, e no final das contas o Galvão não parou, muito pelo contrário, ele continua como narrador como se nada tivesse acontecido. Então, é, é, é uma situação que, realmente, para quem é de TV fechada, que depende muito da televisão, que não tem uma condição de internet é, é, é, decente, só se eu olhar eu para minhas lives, por exemplo, no meu canal de games, a gente tem dificuldade de conexão. Então quer dizer, a, a, o, a, você, a empresa a Disney, o que ela está fazendo? É, é, é o mesmo erro que a ITT fez com a TAN e com o esporte interativo. É o mesmo erro. É, é, é, chega a ser é, é, erros dos dois casos primários. Entendeu? Então é, é. Sem contar o fato de que, por exemplo, é, ESPN Fox, pelas informações que se tem. E as duas estão no vermelho. Talvez até por de falência talvez. Por incompetência. Então, quer dizer, é, é, a, eu tenho sérias dúvidas de como a TV esportiva como era na época do, do show do esporte, né? Como que fez muito sucesso com o Luciano do Vale durante muitos e muitos e muitos, muitos, muitos anos. O que será agora? É, realmente é uma situação que é, não me agrada. Né? Realmente não me agrada. É. Obviamente, a gente vai daqui a 10 anos... Né? Quando a gente olhar pra trás, a gente fala... Caraca, velho, como a TV Faga era muito boa... Na... Não no, no, no, no sentido de qualidade, de talvez, de programas... Mas as transmissões dos jogos... Os clubes europeus tinham um destaque realmente muito grande. As torcidas dos, a, as torcidas dos clubes europeus aqui no Brasil cresceram-se muito graças à TV fechada. Graças à TV a cabo. E agora estamos vendo aí talvez um fim melancólico. de a TV fechada no Brasil de maneira vergonhosa. Para não dizer o mínimo. Porque não é só... O Fox Sports que vai acabar com a, TV, não, com a televisão esportiva A Fox na TV de filmes, séries Também vai, vai, vai ser colocada nesse balaio. Então quer dizer É realmente triste O que acontece com a televisão esportiva do Brasil É realmente triste O que vai acontecer com o cenário de pessoas que Alguns que são melhores E que poderiam estar em mercados melhores Alguns que recém chegaram é, é, chega a ser inacreditável no, no, no, no mínimo E aí, infelizmente, a gente vai ter uma Um futuro não muito legal Em relação à a, a, a televisão esportiva A, a questão de, de, de como os eventos de transmissão vão ser E aí as torcidas, principalmente nos clubes europeus Tem que depender de streaming é que o nível de internet no Brasil hoje, atualmente, é ridículo. É muito ruim. Então, eu não sei o que a Deus dará, né? Eu não sei o que a Deus dará, mas realmente é uma situação um tanto quanto nebulosa que nós vamos ter no futuro próximo. Viu? Porque, pô, acabar com o Fox Sports. Acabou o esporte interativo agora recentemente é. como, como televisão TV é capa. e TVK E aí a gente vai se ver numa num, num, num, num mar de situações que Eu confesso Não vou entender isso Nem que Que alguém me, me explique é. É, é revoltante O que acontece Você pode discutir a questão da qualidade de programas, o nível de comentários de uns, o nível de comentários de outros, mas é inegável que essas missões esportivas da TV a cabo fazem muita diferença. Muita diferença. para muita coisa. Tanto pra nós, consumidores, que, porque aí é uma questão do, da lei do consumidor que já é infligida... Né? com essa questão de fechar antes da hora, ser o um mínimo de atenção, sem o um mínimo de sinal, sem o um mínimo de de, de, de... de a gente ver o futuro esportivo da televisão de uma maneira decente. Assim como eu fiz a crítica em relação ao esporte Interativo, eu faço isso agora. Porque, nada contra o, o Márcio Moron, nada contra o Eduardo Zebini, que são profissionais que têm uma qualidade muito grande. Mas, é... é eu não sei o que será do futuro. Porque, repito, como eu falei aqui no início, a nossa estrutura de internet no Brasil ela é precária ainda. Muito precária. De condições muito ruins um todo. Ah, se você pegar no geral da, da, da, das coisas. E agora vamos ver o que vai acontecer aí. Ah, as próximas decisões a tomarem. Mas realmente é um tiro no pé. Que mais uma vez. Vai se colocar a Globo aí, pra dominar os eventos como um todo. Né? E. aí as filhas também não fica espertas, não, hein? Você vai sobrar pra ela também logo logo. Do jeito que tá acontecendo. Né? É realmente uma situação triste, triste, realmente. Por esporte mundial, aí, pra, pra, pra, pra, pra os eventos do Brasil. E. Pega todo mundo de surpresa mais uma vez. Né? É mais um erro absurdo e, e assim vamos caminhando com a humanidade, né? Acho que essa é a grande questão num todo aí, né? E você aí nos comentários, qual é a sua previsão? Será que realmente é o fim da questão da TV Esportiva do Brasil de maneira mais forte? Deixa aí nos comentários, um abraço pra vocês e até mais!